A Covid é muito, é quase que é, uma um, ilustração gráfica de como é tanto a sociedade americana quanto a brasileira. Né? É, Sociedades é, é, fortemente marcadas pela experiência escravista. Então, você, ela chega por pessoas brancas que andam de avião e que vão fazer turismo, são executivos e tal, e ela vai descendo na escala social e perde, fica totalmente fora de controle quando ela atinge essa massa da população e, no, em grande parte, pessoas negras, pobres, desfavorecidas, o que também ajuda e enche de sentido o dar de ombros dos presidentes dos dois países, tá? porque ela, afinal de contas, é, mata negros e pobres e, em, em, em número muito maior.